pessoal, tudo bom? Me chamo Wesley e você quer saber se o Actane funciona de verdade? Se o Actane é, ele tem algum efeito colateral? Qual é a composição de Actane? Como ele chega na sua casa? E como usar? Então, fica até o final do vídeo que eu tenho um alerta muito importante para te dar: tá? algo que vai te ajudar aí é, para você que quer acabar de uma vez por todas com as, com as espinhas em uma semana. Então vocês estão vendo aqui que estamos no site oficial do Actane, tá? Esse daqui é o site oficial, você pode ver. E como primeiramente, depois eu vou deixar esse site aqui, o link desse site oficial abaixo desse vídeo, você vai entrar, e vai poder ler aqui todos os benefícios que o Actane traz. Mas para não ser um vídeo é demorado, eu vou falar aqui basicamente o que você quer saber. Ele é um produto liberado pela Anvisa, tá Tá aqui ó, todos os números da Anvisa, ele é, ele é um produto 100% natural com todos os componentes da fórmula de Actane, são naturais. E o alerta que eu queria te dar é o que? Eu já vou falar sem enrolação, é, ele mesmo aqui ó, no site oficial ele tá falando que só é vendido aqui no site oficial, então não compre no Mercado Livre. Não compre no LX, não compre americanos, não compre submarino, não compre em nenhum site que não seja este oficial, beleza? Então, tá aqui. Como tomar o Actane corretamente? É, como que você vai usar o Actane de uma forma que vai te ajudar aí a eliminar as espinhas, as, as, as manchas, os, as acnes, Já na primeira semana você vai ver a diferença. Você vai tomar o Actane duas vezes por dia, uma de manhã e uma à noite. Eu te recomendo fortemente que você tome uma antes do seu almoço ou antes do seu café da manhã e um antes da sua janta ou antes do seu café da noite, da sua última refeição da noite. Por quê? Porque a fórmula do Actane ela começa a agir no seu organismo durante o dia. Então, se você tomar nessas, nesses períodos do dia, você vai poder é, aproveitar melhor o, o, a fórmula dele, melhor as substâncias dele durante o dia. Certo? Então você pode ver que em coisa de uma semana, você tomando certinho dois comprimidos ao dia, um de manhã e um à noite, sua pele já vai começar a limpar, vai começar a tirar as manchas, vai começar a tirar as espinhas. Eu gravei um vídeo, se você quiser ver, eu vou deixar aí abaixo também deste vídeo, um vídeo que eu mostrei o meu resultado do Actane. Uma pergunta que muitas pessoas me fizeram aí no comentário, qual é a composição do Actane? O Actane é aprovado pela Anvisa. Ele é composto por ingredientes capazes de eliminar a acne e deixar a sua pele linda. Como a vitamina A, a vitamina, vitamina E, vitamina C, vitamina B3, vitamina B5 e vitamina B6. Esses são alguns dos componentes que tem no, em cada cápsula do Actane, tá? Cada frasquinho desse aqui, ó, vou mostrar para você. Cada frasquinho desse aqui vem contém 60 cápsulas ou seja dá para um mês certinho cada comprimido de cada frasco desse dá para um mês certinho eu te recomendo fortemente que você faça um tratamento intensivo tá e compre esse kit aqui que é o mais vendido é o, é o kit gold você tem aí 68% de desconto ou seja você paga 2 leva 3 para 3 meses de tratamento para você aí limpar completamente inibir aí completamente e a Acabar de vez com as acnes, os cravos e as espinhas. Outra questão que muitas pessoas me perguntam é, o actane tem efeitos colaterais? Eu vou ler aqui o que está escrito. Ao contrário de muitos outros remédios que acabam com acne, actane não tem contraindicações e não tem efeito colateral. Por ser composto exclusivamente de ingredientes naturais, qualquer pessoa pode consumi-lo e aproveitar dos seus benefícios. O fator de limpeza de dentro para fora garante a sua garante que sua pele terá absorção dos componentes antibacterianos que vão limpar sua pele. Ou seja, o Actane, ele é uma cápsula que você vai estar ingerindo ela e ela vai estar limpando o seu organismo de dentro para fora, ou seja, tratando você de dentro para fora. Entendeu? Você não vai simplesmente passar aí, que nem aqueles famosos sabonetes aí que você passa na pele e fala que vai limpar isso e aquilo e nunca limpa de verdade, às vezes até sai mais espinha. Eu sou prova viva disso e eu me arrependo muito. Então, se você quer saber se o Actane vale a pena, vale a pena demais. Então, eu vou deixar aí o link do site oficial abaixo para você conferir. E saiba de uma coisa, o Actane, ele tem uma garantia, tem satisfação de garantia total. Entendeu? Então, se você usar ele aí, coisa de uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, o pote inteiro, e não limpar o seu rosto e isso você tomando certinho, um de manhã e uma noite não limpar, você pode pedir o seu dinheiro todinho de volta, que eles devolvem todo o seu dinheiro. Eu já estou no meu terceiro mês, e, e eu vi os efeitos muito, muito incríveis, muito bons, mas eu acredito que você não vai precisar pedir o seu reembolso, porque é um produto que funciona muito, muito bem. Tá? Então eu vou ficando por aqui, é um, aqui é o site oficial, você vai entrar e vai ver. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.